Fala galerinha, se você ainda não me conhece, eu sou o Norberto, se você ainda não conhece este canal, esse aqui é o Elefante Literário, e hoje aqui eu vim falar sobre uma coisa que está na miniatura e está no título, vim falar sobre um livro que eu escrevi. Aí vocês estão perguntando, ei, tem alguns horas acontecendo porque ainda tá tendo obra aqui em casa, porque assim como o vídeo anterior, hoje é o mesmo dia. Aí o que é que acontece aqui? Quando eu era pequeno, eu nunca fui uma criança que gostava muito de correr na rua, corria obviamente, né, também, mas eu não era uma criança que gostava de brincar com coisas que as outras crianças brincavam. Eu gostava de ganhar caderno, eu gostava de ganhar lápis de cor, eu gostava de ganhar giz de cera, eu gostava de ganhar lápis, caneta, borracha, essas coisas. Então eu desenhava e de vez em quando, na verdade, conforme o tempo foi passando, eu fui começando a escrever algumas coisinhas. Quando eu tinha os meus 14 anos, sei lá, 13, 14, 15 anos, por aí, mais ou menos nessa época, eu conheci a minha banda favorita, que é a banda Nightwish. Pra quem não conhece, é uma banda de metal sinfônico, melódico, que tem as letras muito macabras, ou às vezes com uma vibe muito fantasiosa, uma coisa bucólica, que mexe muito com os sentimentos e com a imaginação do eu lírico de cada música, quando esse é o caso. Aí o que acontece é que eu pegava as letras, ficava traduzindo no... Do dicionário ainda na época e ficava imaginando como é que seria entrar na mente de um compositor, como é que seria compor textos daquele estilo e aí foi que na adolescência um pouco mais pra frente eu conheci o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que é um dos meus filmes preferidos da vida, inclusive é um filme que se enquadra na estética de Dark Academia, né, que tá sendo muito falado hoje em dia, ou Academia Sombria se você preferir, esse é um filme que eu já vi, eu acho que eu cheguei a ver umas cinco vezes seguidas num dia, <risos> em algum dia de louco cura da minha vida, porque hoje em dia essa questão não é mais uma opção. E ele tem toda essa questão de poesia, de busca pelo conhecimento e da literatura fazendo parte da vida dos personagens. Inclusive, na escola, eu lembro que a gente tinha até um grupinho de pessoas <risos> que era tipo Poetas Mortos. Parecia os Power Rangers, na verdade. Cada um tinha uma, tinha uma artezinha que a gente fazia no Photoshop, uma coisa bem brega, cada um com uma cor e tudo mais, e a gente escrevia textos. Todas as pessoas escreviam textos desse grupinho. Aí, entre esses dois momentos, eu comecei a escrever esses textos e esses textos são o conteúdo. Conteúdo desse livro, que isso na verdade nem é um livro, né? Mas é um compilado desses textos, desses poemas, dessas poesias, desses versos Que eu escrevi lá quando eu era bem jovem E a maioria tem essa vibe dark, essa vibe sombria, essa vibe fantasiosa Porque todo mundo sabe, ou se você ainda não sabe, você vai saber agora Eu sempre fui rocker, <risos> muito roqueiro, muito core na minha infância Vixe, minha adolescência foi demais, eu chorava tanto escutando músicas Eu nem sei, inclusive, se o conteúdo desses textos é conteúdo sensível E se o YouTube vai tombar esse vídeo Mas aí é o que a gente tem pra hoje né? Vamos lá mostrar o livro para vocês. Inclusive, eu organizei direitinho com um sumário no Word para poder apresentar aqui, porque estava tudo espalhado pelo computador. E eu encontrei um dia desses mexendo aqui, fuçando nos arquivos. Pronto, essa aqui é a capa que, que está aqui. Que não é oficial, mas. Esse aqui é o nome, bem-vindo à minha vida. O que é que tá acontecendo aqui? Inclusive, a iluminação mudou um pouco, porque a vida aconteceu, o tempo passou, eu precisei fazer umas coisas, estou voltando agora. Mas esta foi a capa e eu achava que era um conceito, né? Mostrar para todo mundo é, as coisas que eu pensava, dizer que as pessoas iam entrar nos meus pensamentos, <risos> todas essas coisas. Então, vamos para frente. Capa e a gente tem o sumário, né? O índice. Logo no começo, aqui uma vibe. Antes mesmo de conseguir escapar das tuas surpresas de amor, como um peixe no aquário ou até mesmo no mar, achar pedaços do sol pedaços de um sol incolor comer pedaços da lua. Juntar pedaços de amor, procurando te ter para sempre ao meu lado. Tem umas coisas que eu acho que não faz nem sentido com relação à conjugação semântica, sintaxe, sei lá, concordância das palavras. Mas esse é o que acontece, né? O conceito, na verdade, né, do, do poeta que tem a liberdade artística de criar. <risos> e a gente tem o nosso, a nossa lista. Vocês vão reparar bem que os títulos, por exemplo, A Vida Não Acabou. Aí, Bem Vindo à Minha Vida, né, o terceiro, Meu Passado, o Sonho, Sob a Lua, uma coisa mais, como eu já tinha dito, fantasiosa, tem essa, essa vibe, diária de Uma Vida, Sobre Abismos, aí tem títulos mais dark, mais trevosos, como eu tinha comentado também, como Brincadeira Mortal, Planeta Infernal, né, <risos> tem toda uma rima aqui, Pretérito Perfeito, descansa em Paz, Meu Amor, Belo Amor, Estranho Amor, Um Anjo Prisioneiro, é todo um conceito, tá entendendo? E o que acontece é que eu era jovem, e achava que estava que super arrasando, filosofando, falando de luz e sombras, de vida e morte, etc. Porque são temas universais, né? E aqui a gente no finalzinho tem mais alguns títulos que são nomes de pessoas, algumas pessoas, e, eita, esse aqui tá inclusive cortado, ó. Eu falava muito nos textos sobre desilusão, desesperança, uma coisa mais triste, melancólica, mas também falava sobre recomeços, né, sobre a oportunidade, sobre se dar a oportunidade de fazer novas coisas, descobrir uma nova vida, por exemplo, sei lá, tô chutando isso, eu nem sei mais o que eu pensava quando eu escrevia sobre isso. Mas aí tem, por exemplo, a vida não acabou. Esse aqui fala mais ou menos sobre isso. Deitado na cama, eu choro, pensando em muito da vida, sonhando acordado na ida de uma vida perdida em cinzas. Aí vocês perguntam o que é que tem a ver? Não sei, <risos> mas eu ia rimando as palavras conforme achava que dava certo. As armas explodidas, a dor no coração. Apenas almas feridas numa grande explosão, com a esperança de ter e sentir outra vez a paixão. Ei, olha só que coisa bonita. Ah, eu acho... Eu tenho um apego grande assim por esses textinhos. <risos> Aí tem aqui o texto, passando um pouquinho mais pra frente, né? Na verdade, passando uma página, o texto Bem-vindo à minha vida. Que é o que dá nome ao livro e fala sobre sofrer muito a ponto de não aguentar mais viver por causa de um amor. Um momento aqui, um Olha lá. Quando penso em me matar, lembro de uma cena antiga, de ficar sempre a chorar. Bem-vindo à minha vida. Quando penso em te salvar me logo à memória um convite de minha vida e de toda a minha história. Meu pranto o destrói, minhas lágrimas vão ao chão e nada fica inteiro pro meu partido coração. É triste, né? Eu achei. Eu acho que é triste. Eu acho que eu tava passando por alguma situação meio triste, né? Aí eu vou passar um pouquinho mais para frente. A gente vai achar que. Deixa eu ver isso aqui. Meu passado. Meu passado é um texto onde o eu lírico, né? O personagem é uma pessoa que não está viva. É basicamente um defunto. Eu escrevi sobre um cadáver que tem sentimentos. E o conceito é esse. Vocês têm que né, refletir um pouco. Um ser que está atormentado por uma grande paixão, né? Não sei nem se estou vivo. Sei que posso terminar a minha vida condenada a ter pedras a me rodear. Se eu voltasse agora, você iria se assustar, obviamente. Iria chorar novamente e depois me abandonar. Aí o que é que você esperava? Outra coisa? Não. Se até o amor me atormenta, eu não sei nem o que falar. Voltaria outra vez à vida estando condenado a sempre chorar. Essa frase é longa, não rima, não combina assim. Chorar não seria bom e acabar por me matar. Voltarei outra vez à vida, tentarei outra vez te amar. Olha só, ele começa, né, pensando em se machucar, apesar de não estar basicamente vivo, mas no final diz que vai voltar outra vez à vida, como não sabemos. Seria que algum tipo de zumbi Talvez. Aí tem outros textos que falam de um amor meio louco, assim, meio obsessivo. Precisando de uma terapia? Talvez também. Mas aí a gente tem, deixa eu ver, vou passar desses aqui, sonho, mentiras, versos rasgados, sob a lua... Vício. Começando pelo título, né? O título já é vício, aí você já percebe que tem alguma coisa errada. Esse texto, Vício, faz parte de uma música, uma, um trecho dele eu fiz... Eu musiquei na época da escola, transformei numa música, eu não vou ler todo, mas fala tipo assim... Procurando eu estarei, quando você aqui chegar... Pulou pro final, né? Do vício me livrarei, do vício de te amar... E esse é o texto, basicamente falando sobre esse amor, um pouco problemático, né? Uma coisa de vício, de stalker, de perseguição, mas outro que tem esse tema de amor é o Seu Aprendiz. Eu tô passando bem rápido assim, porque obviamente eu não vou ler todos. Eu não devia nem ler nenhum, né? Mas tô aqui lendo alguns. Aí vem esses, né? Brincadeira Mortal, Planeta Infernal, que é uma coisa mais dark, mais pra baixo e tal. E até fantasiosa também, por exemplo. Fala de a alma de uma criança que não existe na verdade, que pode ser uma imaginação de alguém, só uma ilusão, não sei o quê. Aí vem o outro que eu tava procurando, deixa eu achar aqui qual é. É... Seu Aprendiz. Esse aqui. Tem essa, essa questão do amor, né? Uma coisa um pouquinho mais leve, mas não tanto, uma coisa meio religiosa, pedir para o Senhor perdoar o que eu fiz, pedir alguém como você para ser seu aprendiz aí são muitas vibes, né? como eu tinha dito também, a gente tem os que puxam mais para o um lado fantasioso eu tô passando aqui, pronto, como esse aqui um anjo prisioneiro, e é exatamente isso né? um anjo que tá procurando companhia depois de ser preso por alguma coisa que aconteceu, rainha de urano, que também tem uma melodia, também coloquei uma melodia e é uma que eu gosto muito e é basicamente sobre uma menina, um ser, uma boneca que tá presa dentro de um espelho. Teu rostinho tão macio me chama, teu olhar de pérola me engana, abandonada dentro de um espelho, não percebes que ela tem medo. vou estar sempre a Na minha cabeça funciona muito, é um rockzinho muito legal. Legal. Cara dos anos 90, né? <risos> ah, eu tinha um sonho de ter uma banda assim com as, com as vibes bem misteriosas, bem trevosas. Rolou? Não. Mas eu tenho esses textos que eu escrevi na minha adolescência e ainda existem até hoje. Aí a gente já vê aqui do lado que tem um resultado de uma rejeição. Uma coisa mais triste, mais down. E voltando pra cá... Ah, você se pergunta, por que esse é o título? Por que ela é a Rainha de Urano? Eu não sei. <risos> eu achei que isso soava legal e criei. Só Jesus sabe. Aí, engraçado, né, que eu nunca mostrei isso a ninguém, e de repente tô mostrando no YouTube para todo mundo, apesar de eu já ter publicado quase tudo isso na internet. Existia um site antigamente, que eu não vou dizer aqui qual é, para ninguém ir lá curiar, quem quiser vai ver aqui, pelo que tá passando nesse vídeo. Que eu publicava tudo na internet. Se procurar um pouquinho, acha por aí. Enfim, é hipocrisia, né? Não queria mostrar, mas já tá tudo na internet. Aí vem mais sofrimento, mais dilema. Eu tinha muitos dilemas. Aos 15 anos a gente tem muita preocupação, muita coisa pela qual sofrer. E mais pra frente, inclusive, é isso aqui. Lição Sofrimento, o nome. Não vou ficar aqui me passando ainda mais nesse canal, não. Aí, passando, tem os textos que chegam, os textos dos amigos, né? das pessoas que conviam comigo na época e eu escrevi os textos. Por exemplo, Renata é uma pessoa de verdade. Essa aqui, Renata, inclusive, tem uma música também. Todo mundo já conhece aqueles. Todo mundo estudou comigo e já ouviu essa música alguma vez, porque eu era um inferno, não deixava ninguém em paz. E até hoje as pessoas ainda lembram. Eu tenho um grupo da escola onde, de vez em quando, de vez em quando, não. Na verdade, uma vez, recentemente, a gente tava lá conversando, não sei o que, lembrado dessa música, eu mandei um áudio e tal, e foi aquela conversa eu tô falando como se todo mundo conhecesse, como se todo mundo gostasse, na verdade, mas eu e mais tipo, três pessoas, assim. E eu gosto muito dessas letras musicadas que tem aqui porque marcaram uma época da minha vida, né, tipo assim, tem muitas pessoas que têm muitos traumas da época da escola, eu tenho traumas da época da escola? Tenho, mas também tenho memórias muito boas, lembranças muito legais, que inclusive envolvem as pessoas que estavam perto de mim na época que eu tava fazendo alguns desses textos aqui. Aí, voltando um pouquinho, eu não Lá no começo, que tinha um negócio de Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme, mas que era um grupinho também da gente. Esse grupinho escreveu, na verdade, eu escrevi junto com uma amiga minha da época, um dos textos que eu não estou achando aqui agora, neste momento. É esse aqui, ó. Nós Insanos. Cada um. Ixi, ficou grande, né? Cada um escreveu um trecho. E isso eu lembro até hoje, foi na, na sala de aula, a gente tava lá fazendo nada, aí eu comecei a escrever essa primeira estrofe aqui. Aí passei pra ela, ela escreveu a segunda. Aí escreveu a terceira, a quarta, e a gente foi escrevendo assim. E foi uma collab, né? Desde aquela época já criando padrões de colaboração entre amigos artistas. Interessante que eu não apenas disse que tinha esse livro aqui, como tô passando ele todo mesmo, <risos> pra todo mundo. Agora tem aqui, é porque eu não tô achando, mas Crime Perfeito é o nome aqui. É uma grande obra de arte isso aqui, minha gente. Alguém conhece a banda Ox Gênios? Passava no, na TV Xuxa na época, era um arrumo de criancinha que hoje em dia já estão grandes, mas eles cantavam a música de um gênio. Gênio me transforma em cinderela, estrela de novela. <risos> Aí eu peguei essa a mesma música, ah, a melodia, coloquei essa letra aqui também. Ah, inclusive tem uma grande história que eu passei direto, ó. Cadê? Olha, essas páginas tudinho aqui. A história do Agente Laranja. O Agente Laranja é um grande herói que acontece, passa por várias situações junto da Agente Arco-Íris. Isso aqui eu não vou ler porque é grande. É bom? Não, mas é uma memória que a gente tem, né? E depois de tudo isso, a gente finaliza com um grande épico da literatura nacional, escrito Adeus. <risos> é um texto de despedida desse, desse momento de um relacionamento que tá terminando não sei o que. E é isso, termina com um grande tchau. E tchau, 64 páginas Isso aqui é um livro grande? É? É uma obra de arte imensa? É? Merece um reconhecimento? Não <risos> Ai meu Deus, eu tô aqui mas tô morrendo de vergonha desse vídeo mas eu tô aqui pra isso mesmo, né? Nesse YouTube. Vamos voltar aqui pra capa, botar na capa pra finalizar. Bem-vindo à minha vida, depois de todo mundo ter me visto passar essa vergonha, essa situação aqui. Mas é uma coisa que eu fiquei feliz de fazer. Fiquei feliz, eu queria mostrar já fazia um tempo, que eu lembrava que tinha esses textos aqui em casa, no computador, em algum lugar aí nos arquivos, e depois que eu achei, eu fiz, ai, ah, vou gravar um vídeo. Agora eu tô enrolando pra gravar esse vídeo faz tempo. Porque primeiro que eu não sabia nem como gravar essa tela aqui agora eu descobri, olha o que tá tocando aqui Então é isso, não vou deixar o link pra, pra ninguém acessar Porque já mostrei demais aqui Meu Deus do céu, a decepção, o tombo veio forte Mas são coisas que eu fiz e que marcaram um pouco Da minha vida, né? Agora, quando eu era pequeno Eu me achava o autor, viu? O escritor queria publicar, não sei o que Mas também isso não durou muito tempo não Ainda bem que o tempo passa, porque a noção veio Talvez nem tenha vindo tanto assim Já que eu estou aqui fazendo esse vídeo Já que vocês estão aí assistindo esse vídeo Mas é isso que tem pra hoje. Ah, agora que eu tô vendo o que tá diferente, é porque não tem a luz aqui atrás, eu vou acender só pra finalizar o vídeo. Agora sim com a luz acesa, este voltou a ser o cenário oficial do vídeo, muito obrigado se você assistiu até aqui, se você passou por essa situação junto comigo, se você ainda não é inscrito no canal e quiser se inscrever, vai ser muito bem vindo, eu tô com o sonho de chegar a 10 mil inscritos ainda esse ano, se tudo der certo, não esquece também de deixar o seu like, seguir o Elefante Literário nas redes sociais e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui, a gente se vê daqui a pouco aqui nos próximos vídeos do Elefante Literário e valeu!